Fala pessoal, mais um Dayot no Mundo começando pra vocês e hoje eu vou falar sobre visto negado, o que você vai fazer e o que pode ser feito se você aplicou pra um visto de estudante pra qualquer país que seja e você teve a infeliz notícia de que o seu visto foi negado. Então esse é o vídeo visto negado e agora, tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. O primeiro passo que você tem que fazer quando o seu visto é negado para o Canadá ou para a Austrália, para qualquer país que você esteja aplicando um visto de estudante, é você entender os motivos da negativa. Países como a Austrália e Canadá mandam uma carta, ou por e-mail ou por correio mesmo, Uh, explicando o porquê da decisão deles o seu visto ser negado. Então, por exemplo, se os motivos foram a uh, comprovação financeira ou, ou falta de estudos ou falta de vínculos ou alguma coisa assim, uh, nada é perdido. Você pode fazer um, uma reaplicação, mas é a gente sugere que você faça essa reaplicação uh, se você tiver melhorado estes pontos. Então, por exemplo, uma falta de comprovação de vínculo uh, do visto da Austrália, você precisa ter aí mais, uh, mais vínculos para poder mostrar para o país. Então, uma faculdade que você tem para terminar, um um trabalho esperando você voltar quando você né, terminar os seus estudos, uma carta do seu empregador explicando que você está tirando uma licença para poder fazer esses estudos na Austrália e vai regressar para o país para poder terminar ou para continuar trabalhando, a falta de comprovação financeira é bem óbvio, colocar mais dinheiro na conta, mostrar que você tem mais fundos, mostrar que você tem mais uh, dinheiro para poder comprovar, então existem alguns motivos, dependendo da negativa, que você pode só apresentar de novo e fazer uma reaplicação de visto para que seu processo seja melhor avaliado e obviamente que tudo isso que eu tô falando tem que ser legítimo, tá gente? Não adianta você simplesmente colocar mais dinheiro na sua conta, pedir para um amigo seu colocar o dinheiro na conta e você não ter como comprovar de onde vem esse fundo também obviamente que se você precisa de mais tempo para poder uh, ter mais fundos na sua conta esse processo pode demorar um pouco mais para você fazer uma reaplicação de visto, mas nada é impossível. né? Já vi vários casos de galera que teve visto negado e reaplicaram e agora foram para a Austrália, foram para o Canadá e estão aí vivendo felizes e só reaplicaram com os pontos que foram dados pela imigração. Agora, se depois de tudo isso, você ainda não conseguir uh, reverter, ou, ou você achar que a reversão não vai ser necessária, ou não vai ser possível, uh, um outro ponto positivo que você pode levar em consideração é a mudança de destino. Às vezes você não tem o um perfil certo para ir para a Austrália, por exemplo, que é um país um pouco mais exigente, mas você tem perfil para ir para o Canadá, ou você tem perfil para ir para Irlanda, ou você tem perfil para ir para Malta, ou para a África do Sul. Existem vários destinos no mundo que têm visto facilitado para brasileiro, como Irlanda, por exemplo, onde você pega o seu visto na entrada do país, né? Malta também, África do Sul também, uh, e já não precisam de tanta comprovação financeira com vínculos e etc, como Canadá e Austrália, ou Estados Unidos até, né? Então, se você teve um visto negado, você não quer reaplicar com medo de ter uma segunda negativa, uma ótima opção é você poder mudar o seu destino e fazer uma aplicação para outros destinos, né? Isso é muito comum de acontecer, se já aconteceu com você de ter um visto negado, não se frustre, não fique chateado com isso, você pode, você tem a opção e deve ter essa opção de poder usar uh, o dinheiro que você investiu para outro destino, então isso é muito comum para quem tem um perfil delicado para ir para a Austrália ou para ir para o Canadá, ou não tem uma comprovação de vínculo suficiente, ou, um, ou comprovação de fundo suficiente, não se fique frustrado por causa disso, não fique chateado você pode simplesmente pegar todo esse valor que você investiu para ir para um país e realocar para outro país, pelo menos é desse jeito que a gente faz aqui na Twizy. Um outro ponto interessante é que se você sabe que o seu perfil é um pouco delicado e mesmo assim quer fazer uma aplicação a gente recomenda que você escolha uma escola que por exemplo, tem na Austrália, tem no Canadá, tem na Irlanda existem várias escolas de rede que tem em vários países Então a sua reaplicação para outro país Ela vai ser muito mais facilitada Vou dar um exemplo de algumas escolas Por exemplo a EC A EC eles têm no Canadá Eles têm a, a, nos Estados Unidos Eles têm na Austrália agora também Então a EC é uma escola que a gente trabalha há um bom tempo É uma escola ótima para se trabalhar E se você tiver algum problema com o visto australiano Você pode simplesmente realocar o seu estudo para Malta Ou para Canadá Ou para África do Sul Ou para qualquer outro destino que eles trabalhem Fica muito mais facilitado Essa transação de escolas entre países e eu tô falando de perfil delicado, mas para você que chegou agora no canal e não sabe o que é um perfil delicado, clica aqui em cima, vai ter algum link aqui pra você poder ver um vídeo que a gente fez sobre os motivos de você ter um visto negado, com o um perfil delicado e o porquê que seu visto pode ser negado. Então a gente já fez um vídeo desse sobre isso no canal, então dá uma, dá uma olhada aqui que tem bastante informação bacana pra vocês. A última opção que você pode ter em caso de visto negado também é obviamente o reembolso, né? Ah, é uma questão que todo mundo faz pra gente, uma pergunta que todo mundo faz ah, sobre, tá bom, Deote, eu paguei o intercâmbio eu desembolsei os meus 20, 25, 30 mil reais e tive o meu visto negado, eu vou perder todo o meu investimento? É claro que não, né? Obviamente, cada agência de intercâmbio tem o seu contrato, as suas normas, mas normalmente o mercado gira em torno de 15 a 30% do valor, ele não é devolvido, porque a escola, por exemplo, não devolve taxa de matrícula, a imigração não devolve a taxa do visto, e existe sempre uma retenção da própria agência de 15% a 30% do valor, porque, obviamente, né, todo mundo tem as suas contas para pagar, o consultor que te atendeu, tirou suas dúvidas, ele também precisa receber o salário dele do mês, não é mesmo? Então, tudo, tudo isso tem a, a, uma taxa e sempre ocorre uma perda, mas a gente costuma estimar que 80% a 85% você acaba recebendo de volta, caso as outras duas opções que você não quis, não quis seguir, a você queira seu reembolso, então tanto a gente entra com vocês, quanto vocês entram com a gente, né? a gente nunca consegue uh, ter esse contato direto com a imigração, ou, ou, ou saber o que está se passando na cabeça do officer que está avaliando o seu caso, então a gente entra nesse jogo tanto quanto vocês e tenta minimizar os riscos o máximo possível, obviamente que para a gente uh, não é interessante ter um visto negado, então a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, para que você tenha o seu visto sempre aprovado. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta, curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa suas ideias aqui pra gente, pra gente poder bater esse papo. Se você quiser fazer a sua cotação de intercâmbio, já sabe, é só falar com a gente no info, arroba, A minha equipe aqui no Canadá, no Brasil e na Austrália vai estar mais que feliz em ajudar vocês a realizar esse sonho, beleza? Então, um beijo de hoje pra vocês e até o próximo vídeo.